Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Melão São Caetano. Cura câncer? Será verdade ou é mito? Seja todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. E hoje vamos falar um pouco dessa planta milagrosa. Será que ela cura câncer mesmo? Uma dica para vocês. No finalzinho do vídeo, vou passar para vocês como tirar o amargo. Isso vai dar um aliviado no amargo do melão São Caetano, que ele é muito amargo. Melão São Caetano é uma planta selvagem da família da curcubitância. Melão São Caetano é uma planta trepadeira com folhas e fruto muito amargo. Sua origem é da Índia e é China. Tradicionalmente utilizado para fins medicinais pode ser encontrado em áreas urbanas e rurais por sua propriedade no tratamento de diabetes e feridas internas e externas, além de diversos outros efeitos medicinais antibióticos antioxidantes antivirais é tônico, rico em vitamina C e em grande quantidade de vitamina B9. Diferentes partes do mundo usam melão caetano, usada em medicamentos tradicionais como na Ásia, África, para reduzir o efeito do diabetes, tratar problemas estomacais, respiratórios, e pele, tosse, úlcera e reumatismo. um recadinho rápido para vocês. Se vocês estão gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixe um joinha. Compartilhe com um amigo aí para ter mais conhecimento sobre o melão São Caetano. Não, não se esqueça, gente. Se inscreva aí. Dá uma força para chegar os mil inscritos aí. Para o estudo aponta o papel potencial do melão São Caetano no tratamento de câncer, mas não tem... Gente, presta atenção. Não tem estudo garantido que o melão São Caetano cure o câncer. Eu, é, isso é potencial. No melão, tratamento de câncer. Fala que cura, mas não cura. Não tem estudo. Eles mostram que algumas proteínas purificada do melão São Caetano pode, ó, pode bloquear a capacidade das células de produzir outras proteínas que podem ser usadas para prevenir o crescimento ou até eliminar tumores. Então, muita gente fala que o melão São Caetano cura câncer, não tem nada aprovado ainda. Se tivesse provado, eu ia falar, ó, foi aprovado, eu falo falar com maior contente. A gente fica até contente quando sabe que uma planta pode curar o câncer, né? então um recadinho rápido para vocês, pessoas com câncer nunca devem substituir seu tratamento médico prescrito por seu oncologista por opções sem comprovação de cura presta atenção aí gente, tome muito cuidado com a saúde como eu disse, eu ia deixar uma dica no finalzinho do vídeo para vocês na hora que vocês for pegar seu melão ca... São Caetano eu prefiro o amargo, não mexer em nada é coisa muito simples gente, você precisa só jogar sal leve, uniforme pelos pedaços do melão São Caetano deixa o sal é... absorver por aproximadamente uns 10 minutos, que isso vai fazer o que? Vai minimizar o sabor amargo, deixar mais agradável. É isso que eu tinha passado para vocês, espero que todos vocês gostem desse vídeo. E dando aquele recadinho rápido para vocês, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho aí, eu tô vendo, tem bastante gente assistindo o vídeo aí, alguns vídeos tem boas visualização, mas vocês não estão se inscrevendo. Ajuda a chegar aos mil inscritos aí, beleza? Obrigado e até outro dia.